Fala aí galerinha que curte meu canal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, motorista de aplicativos da cidade de São Paulo e hoje eu vim trazer esse vídeo aqui por uma situação que eu acabei de passar, faz nem 10 minutos que aconteceu e eu gostaria de alertar vocês todos para tomar cuidados com esses tipos de passageiro. por quê? Veja só nesse vídeo, eu acabei de pegar um passageiro pela 99, grande parte desses casos acontece pela 99 aonde a, a passageira simplesmente demorou mais de 5 minutos para aparecer para fora olha assim eu falei, caramba, mas eu não vou perder essa corrida porque esse dia está fraco e tudo mais esperei o, o, a passageira aparecer deu mais ou menos uns 6 minutos, 6 minutos mais ou menos ela apareceu para fora e na medida que ela apareceu para fora eu, eu, ela entrou dentro do carro, ela e uma... acho que deve ser a mãe dela, nem cheguei a perguntar porque ela não me deu abertura para abrir conversa, ela simplesmente entrou dentro do carro nem bom dia, boa tarde, nem boa noite respondeu, isso na 99, hein, presta atenção aí beleza, não respondeu, iniciei a corrida, beleza, aí o é que acontece? assim que eu iniciei a corrida e perguntei o endereço que ela ia, confirmei o endereço onde ela ia ela já falou, moço, eu só vou parar no chaveiro que é sentido do caminho Beleza, eu já tava bravo pelo tempo que ela demorou Aí beleza Eu iniciei a corrida, fui indo na direção do chaveiro Parei no chaveiro Eu já bravo já Ela desceu do carro E foi lá resolver o problema com o chaveiro Meu, ela demorou mais 10 minutos 10 minutos no chaveiro Eu não sei o que ela resolveu lá não sei se... Eu fiquei olhando assim de longe Mas eu não vi ela fazendo cópia Eu acho que ela tava só batendo boca boca conversando com o chaveiro Beleza, depois dos 10 minutos, a mãe dela ficou dentro do carro, não deu nem, tipo, pra me pegar e aí, dando pinote no carro. Ela entrou dentro do carro de volta, falou, moço, pode seguir viagem. Aí eu já bravo. <risos> bravo, bravo, bravo. Mas beleza. Aí chegou o próximo do, do destino dela, aí ela falou, moço, pode me deixar aqui um pouco antes, tá bom? Eu falei, tá bom, então. Aí ela falou, moço, agora vocês Uber tão aceitando maquininha de cartão, eu falei, é, só pela 99, quando o passageiro, ele chama já com a opção de débito no, na maquininha, porque a gente já paga taxas e tudo mais, ela fala, é porque eu tô sem dinheiro, aí eu falei, não, mas como assim você tá sem dinheiro? Você chama a corrida no, na, na, no dinheiro e simplesmente não tem dinheiro para pagar a corrida, ela fala, é, você não pode passar no cartão não? Aí o sangue já subiu, meu amigo, na hora, eu já olhei assim, eu falei, mano, beleza, então. Aí eu coloquei lá, eu olhei, a corrida fechou R$ 7,20, o mínimo, ela já me fez perder praticamente uns 20 minutos aí, 20, 25 minutos nessa corridinha de merda, e beleza. Aí eu coloquei lá na maquininha de cartão, coloquei lá... 12 reais, sendo que a eh, tinha dado 7, 20, 7 reais e 20 centavos. Coloquei 12 reais na, na maquininha de cartão Sendo que na viagem estava dando R$7,20 A menina olhou assim e falou "Moço, mas não tinha dado R$7,00? Eu falei sim, eu vou colocar R$12,00 Porque você me fez esperar lá no chaveiro mais de 10 minutos Fora que você ainda me fez esperar na porta da sua casa E praticamente eu já estou condicionando uma taxa do cartão Porque você tinha colocado em dinheiro e eu pago taxa pelo cartão a menina falou, ah, então tá bom, então. Aí ela passou tudo mais, ela ficou brava praticamente, eu tenho certeza que nessa corrida eu vou receber uma estrela pela 99, eu espero que não, mas se até 99 eu não ligo muito pelas estrelas, porque 99 não exclui por estrelas, dificilmente. Beleza, mas aí fica essa situação para vocês ficarem espertos e não passarem... Pela mesma coisa, se vocês perceberem que o passageiro ele quer montar em cima de você, ah. meu pega a corrida, já fala, ó, desculpa, não vou fazer essa. Eu não vou fazer esse trajeto que está pedindo, ou se você vê que passou os cinco minutos, já. Vai embora, meu. não fica esperando não, porque pegar esse tipo de passageiro só vai acabar prejudicando, praticamente eu perdi 25 minutos da, da minha vida para mim ter ganhado 7 reais, só que eu adicionei um pouco mais e ela aceitou pagar, beleza, mas tem situações aí que vai receber 7 reais e vai perder uns 25 minutos, Sendo que você em 25 minutos você poderia ter feito duas ou três corridinhas aí curtas que teria fechado uns 14, 20 reais aí no seu bolso. Então fica aí a experiência que eu tive hoje, eu falo para vocês tomarem cuidado e não deixarem os passageiros montarem em cima de vocês. E caso você tenha gostado desse vídeo, já dá um like, se inscreva no meu canal para dar uma fortalecida, isso ajuda bastante. E espero vocês no próximo vídeo, que Deus abençoe a todos, falou, tchau!